nem um caboclinho em pé. Oh! Oh, Rapaziada, oh, oh, oh. ele já chega jantando, ó, oh, essa é assim. o oh, Rapaziada, agora é sozinho, hein? Ô, oh, peraí, aí vou pegar uma arma boa aqui, óbvio. O jogo! Nossa, o crânio é esse, tio? É Três tiros de, de shoppers na cabeça? É o quê? Aí, ó, ó. Tá procurando... O quê? Boa, oh, vocês são zoeira, hein, meu? <risos> ah, Grito Oswaldo, Esse vai cair, tio. Ele quer abraçar, hein? Ah, tá fingindo. Ah! <risos> Rapaziada, ó. Um dia tá vendo. Ok, outro! <risos> e aí, tio? Tá de boa? Ah, um dia forte, hein? corregando na bundinha dele. Tranquilo, rapaziada. Tem que ficar esperto. o Hard é hard. Vamos manter a calma. Oh! oh, meu Deus do céu. Acerta essa cachumba dele. Rápido. Rápido. Espera tio. Mostra. Ah, oh! oh, meu Deus. Sai, sai de perto agora. Ele ainda grita. Beleza. ó ó, ó, ó, Oh, logo. Ele quer pular, ó. Oh. Esses caras pulam de longe. De ponta. Seu cuzão, ah, tá Tem outro! O oh, jogo! Acabou a munição! Ah, desviei, apertou o um botão secreto aqui! Nossa, oh, ah, jogo! Você é louco! Eu quero experiência ali, tio! Tô calmo! Oh, oh. Pega a experiência! Tranquilão! Ah, você vai cair! Vamos cair! O negócio não quer dar bala mesmo não, hein! O que? Ele tá... O que que é? Onde que tava, tio? Você é louco, tio! Eu quero... Aí já era, Ó, oh, encurralou! Tia. Empurralou, encurrala, encurralou. encurralou. encurralou. <risos> Ai, não teve graça. Ô o, o, o Pazinho. Sai que o Pazinho tá aqui. Ô, meu Deus, ele quer bater! Que Toma, foda! Ô tio, peraí, eu tava passando de banco e você vai bateu na minha cabeça? Vou tomar ok, o que o, o, o, o, o É o quê? O quê? Ah, isso aqui cai, hein? Ó. Dentro da costeleta dele. Não. Olha, Ele abriu, ó. Abriu a burquinha. É o quê? Olha, só tem mais uma bala? É, é isso mesmo? Aham. Uhum. Ó, tem outra ali, ó. Com a Olha, não! Ah, Leo, pelo amor de Deus, hein, tio? O cara tava com a cachumba, mostra. Sim. Ah, sobrou só sete tiros, hein? Ó, ó, ó. O cara é forte. Nossa senhora, cabritão. Se inscreve aí, tio. Acabou lá, acabou lá. bala. Vou ter que deixar o Locke aqui, tio. Com tanto de bala no chão, ó, oh, meu Deus Deixa o Locke aí, vamos ser fora, Helena. Eu e você. Vira pra direita. Vapa, carrega a arma. Rapaziada, estamos é, sem bala, estamos no hard, estamos só com três pastilhas extras. Estamos indo em direção à mansão ali, mas eu estou calmo, estou tranquilo. Você é um colírio para meus olhos, obrigada. Você vem para a catedral comigo ou oh, não, rapaziada? Tá rolando um charme 2. O Leon não somente quer a Eida. Mas ele quer também a Helena. Como um cavaleiro do apocalipse, ele pode ter mais de 36 mulheres. Vamos ficar calmo, que é o um Leo. Tranquilo. Vamos pegar aqui o, o, que é o negócio. Oh, Deus. Pegou a paradinha louca aqui. Sim. Munição. Ó. Oh. Rapaziada, hum. é, só sim, só sim agora. Só, só na derrapentas. É o quê? Cada vez mais bonito. Vai ficar muito lindo hoje. Tem mais... Oh, meu Deus. Mais bombinha. Aí o. Uh. Rapaziada, tá dando muito item, você já tá ligado, né? Resident Evil, se deu muito item, você vai tomar no caneco. O que, que acontece? Os caras já estão tá espreitando. Você vai tomar no caneco. O Leon, simplesmente, Hello? vai entrar, entrar na igrejinha. Olha o é que, que o cara fala: essas coisas vão matar a gente. O pulando o um muro. É Aí o Leon fala que tá sozinho. Tamo sozinho aqui, tem ninguém, viu? mas não é 70 de zumbi. Ó, ele tá com fogo neles. Ah, calminho. Ó, tá com fogo em tudo. Tem bomba pra caramba. Os caras no foguinho, E a bonita dos magrão queima. Aí eles fica desesperado, tio. Ó, ó. Vou mandar outra aqui. Mandar outra aqui. Ó, ó, Dentro do berço deles. Já tá direto. Ó, ó, ó. Tá entrando... tá entrando uns mais pilantra. Vou esquentar é a tua cara. Ô, jogo. Eu tô bem, hein. Calma. Sai com o bicudo. Beleza. Tamo com a bombinha na mão. Ó, Manda lá. Manda lá. Oh, meu Deus. ainda bem que eu apertei o um botão aqui secreto É o F12 mais 4. É o 4 Rapaziada, dá uma esquiva nervosa, hein Sim. Tem que ser no momento certo, você tentar ir na sua casa e não der certo Tem é é que ser não apertou no momento certo, tem que você ser bem do momento Olha, vamos usar um pogular minha O cara pulando ali, ó, a bumbia seca dele oh. Rapaziada, vamos derreter esses locks aqui nos tirão, tirão Tira tipo um assim, tiro isso aqui, tipo. ó Agora os faixa pretas, tá? Primeiro eles mandam os faixa brancas depois já joga logo as faixas preta, ó, invadindo, ó, já cai, levando no zóio. Ô, Pururux, Pururux, ó, esse é bala, hein, esse é bala, Pururux, já queima sua bunda aqui, vamos ver se é o cara mesmo, tio, prova de churrasco, ele não é, beleza, tio, vamo, quero ver se eu não pegar o tiro, hein, quero ver se pegar o tiro, quero ver, quero ver, ô, meu Deus, vou respirar, tio, Pururux tá batendo na Helena, ô, só a terceira mulher, você Oh meu Deus! <risos> Rapaziada, é tudo calculado. Sim, calmo. Ó. Fogo em todo mundo. Entendeu, pai? Um escopretão na mão. Ai, pai, para! Mais ou menos assim, tio. Mostra pra eles. Não vai ficar nem um coboquinho em pé. Vai. Oh. Ô, meu, peraí, jogo. Peraí, hein? Ó, oh, o grinteirinho tá chato. Oh, ele tá pulando. Sai daqui. Rapaziada, só mais uma bombeta aqui. Ó. Oh. Ah, esse slot que queima tudo. Pois é. Rapaziada, por Esse cara é forte. Ele pula. Vixe. Rapaziada. Oh. Ai. Tá de boa, tá de boa. Olha, cadê os itens? Olha, eu bati um monte de cara pensando que ia ficar um monte de item ali não ficou nada. Eu vou sair fora. Olha, vai ter que sair fora mesmo, hein? Ficou aqui os itens. Calma, calma. O Kuro chega voando. Eu no amor. Ó. Beleza, agora é, agora é hora de sair fora. Entra na igreja, vai. Entra. Como é que é? ah. <risos> Pode resto da sua vida. Sorry guys. We're not rescue workers. Rapaziada, aí não, hein? Ó. Aí os caras ficam tristes, hein? Vamos ficar esperto. There's a secret door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? Fala para ele. É melhor eu mostrar. ela quer mostrar para o Leo, hein? vou ficar esperto que ela vai mostrar diretamente o que está dentro da catedral para o Leo. Chegamos finalmente na catedral, onde a Helena simplesmente quer mostrar o que tem lá embaixo. Sim. Só que o negócio não abre, tipo, ó, ó. Tem escadas. Open Beleza. A última vez que ela veio aqui, a parada estava aberta. Só que agora os caras têm umas frescuras de fazer códigos. Resident Evil os caras dificulta mais. No Vaticano os caras têm mecanismos diferente de terceiro grau. O vai lhes mostrar se você ainda não viu. Abra a porta tranquilamente. Vícudas parada pega as experiências. Agora a gente sai. Vai lá botar essa linha. Vamos lá, Leon. Flipa. <risos> é, Naquela linha não tem nada mesmo, hein? Ó, mas tem umas paradinhas aqui. O jogo. Aí, os barril do chato aqui, ó. ó. Tranquilo. O que que acontece? Rapaziada. Aí, tem que jogar. Vamo, vamos jogar Loki lá pra cima? Ó. Flipa para a direita. Pegue a Helena. E joga lá pra cima, ó. o Leon é forte, ó. joga ela lá, lá pra cima. Tranquilo. Com isso em mente... Ó, oh, o problema é desce a escadinha. Follow me. O Leon já está esperto. Com as de horas na mão. Vamos subir... as escadinhas. Beleza? Rapaziada. Ó, direto ao ponto, ó. Flipa. O dente do leão. Tira do bolso a estátua. Coloca ali de boa. Tá Nossa, a Devemos estar deixando something. alguma coisa a oh, passar despercebida. As duas santas maternas revelarão path. o caminho. O que, que acontece, rapaziada? As santas flappers vai revelar o caminho para nós. Antes de entrar no caminho, a gente vai ter que abrir a porta. Ah, ele dá um porta. Aí você pega o baúzinho. <risos> Depois a gente pega o quê? Madonna da caridade, ela é da caridade, um né? do... Idêntico ao outro, algo me diz que de não de são de apenas para exibição, dá um rival daqui, pega as plantinhas tranquilamente, tem uns negócios para equipar, é bom a gente equipar antes da batalha, Eu tô, tô, tô, tô, rapaziada, já temos 6 plantas, 5 né, vai tomar uma pastilinha aqui, só o ficar mais refrescante, de menta. Ele precisa de estar com um hálito fresco para trocar uma ideia com a Helena. Beleza, agora ó, a Helena simplesmente, okay? que ela dá a volta, o jogo fala para ela cortar dessa é escada, ela vai sober outra escada ali, tira do bolso, coloca, agora é as duas juntas, viu, ó, aí você pensa. A passagem não abriu, por quê? É por causa de gente ficar se esnobando da vida e da gente. Rapaziada, as paradas do Vaticano não, não cara, é tão simples assim. É. Estamos chegando em algum lugar. Que hum. que Ó, nice já estou Let's cansada go. desses jogos. Derrapa dentro da porta. Vai ter uma alavanquinha aqui? É isso Beleza, <risos> Agora gravei. O negócio vai ficar feio pros caras. Uh, oh! Aperta o botão. Rapaziada, é esse negócio de tacar fogo se não apertar o botão. Tem que... Rapaziada, foi simples. Tranquilão. Vamos tomar só uma, mais uma faixinha de menta. O que que acontece? Rapaziada, aperta o V. Isso vai ficar complicado. O que que acontece? Oh, meu Deus. É fácil. Tranquilo. Ah, é só apertar o botão que o negócio não ativa. Tá rolando uns foguinhos aqui rapaziada faz parte oh corre Leo anda é tranquilo é, é. Ah, oh, tem outro nossa Leo ah, tá, tá, tá. Ah. rapaziada tem que zigue-zague é, não é ser giradinha rapaziada vamos com calma oh Leo. posição de ataque oh eu escutei, eu escuto, oh louco Leo nossa atrás, vai vale, atrás meu Deus, eu sabia! Estou bem! Aperta aí. Uh, outro! Ai, Lio! Ai, meu Deus. Aí fura o, o pulmão. Toma essa pastilha. Ai, meu Deus do ah. Tá fácil, tá fácil. Tá tranquilo ainda. Calma, calma. Vai dar certo. Você vai tomar no cané. Acabou? O jogo fala que acabou. Ai, tem outro aqui. Ah, tá aqui. vou é, tá do outro lado. Ah, uh, apertei. Tem outro tá ali, dali, tá ah, uh, Ai, Lio! Toma! Toma! A postilha, Lio! Oh, aí não, João. Aí não, jo. Ô, João, não tem como levantar, não, ele trocar ideia. Ai, vai queimar, Lio, pelo amor de Deus. Sai! <tos> ah, tem vai que... É, calma, tá tranquilo. Ó, ó, ó, ó, zigue-zague, zigue-zague. Aí já é. <risos> seu Loki. Rapaziada, a estátua não contava com o zigue-zague, hein? Que estátua Loki é o que? Tem mais. Ah, eu vou cagar, vou... Ah, tem outra aqui! Eu Já tenho outra! Ah, eu não contava com os amigos! Peraí, peraí, peraí! Beleza, tá de boa! Ah, desviei, cara! Nível 30! Ah, o caberia tem inteligência dos magos! Para com esse puzzle, alguém! Puzzle! Rapaziada, passamos! Já era, falei! Falei! Vocês Sem se Ó! Rapaziada, o que acontece? Aqui você tem que virar o, o espelho Mazers? É o quê? O espelho Mazers abre a porta. Não, não, não, não. Então, parece, você tinha que abrir a porta em jogo. <risos> oh! Não, não. Não, não. Olha, hum. Beleza, tem duas, ó. Você vira do outro aqui também. Pera, é, espera, tem dois. Dois. O quê? O que? Dois? Paseada. Dois! Aqui a coisa já fica mais tranquila. Fiquem calmos já passou por esses momentos antecipadamente, derrapando aqui. Ó, ó, ó, tem um negócio aqui. É a mira direta aqui no espelhinho. Ação e diversão. Se inscreve aí, tio. Agora tem mais um lock aqui. É espaço pra quem, jogo? Ó o oh, lock no chão ali, ó, ó, ó. é magno! Oh, é de de magna. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu. Pera aí ó o espelhão lá em cima, ó. E é isso mesmo. Beleza. Dois tiros da escopreta. Agora a gente pega a santa mágica, a Madonna da Tristeza. Ela está triste, mas ela abre a porta. Pois é. Tranquilamente subindo as escadas com tudo no pente. Vamos subir com o Neon. Rapidamente. Ó, ó, ó. O que acontece? Aqui tem uma Madonna Benta. É, O que acontece? O Leon, se ele quisesse, ele passava tranquilamente aí dentro, tio. Só que vai raspar a franja dele. O É, não pode usar a franja do Leon não. Ó, abriu, ó, ó, ó, olha o Loki aqui, tio. Dormindo com a bocona aberta. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Somente Ó Pegar as paradas com o Leon Já pega Rapaziada, aqui tem que bicar o sino Ó Caverninha. bica a podre mesmo Ó, bica dois sino Uau! Agora a gente vai lá do lado Já entra aqui Tem mais sino lock aqui, ó Ó, ó. ó um aqui Olha, dentro, outro ali um Olha, ali, o sinão gigante. Rapaziada, é Deus. Vaticano. O que, que é com... Essa? Toque os cinco sinos. A partir do momento que você toca os sinos, ó, a garadinha abre. Temos a Santa da Misericórdia ali dentro. Nada a ver. Ó, Santa Madonna do Pesar. Verdade. Aí. Agora que a gente pegou as plantas, oh, pegou as a santas, e plantas são parecidas, é, festa, é tranquilo. Você ouviu isso? Não, ela é surda ali, eu espero que seja uma porta. Rapaziada, vamos mostrar pra eles aqui como que faz? Ó, oh. mais simplesmente com o Leon correndo na velocidade máxima. Você vira pra direita, e já coloca a santa aqui dentro. Hey. <risos> Rapaziada, aí não tem ninguém, ó. Oh. Oh, oh, oh,